Olá, alunos aqui da Khan Academy! Vamos iniciar mais uma aula de ciências, em que vamos continuar a falar dos acidentes que podem acontecer dentro de nossas casas. E O assunto desta aula é intoxicação e envenenamento. Primeiramente, vamos saber o que é intoxicação e envenenamento. Tanto a intoxicação quanto o envenenamento são causados pela introdução de substâncias tóxicas em nosso organismo. E, como essas substâncias nocivas entram na gente? Vamos ver. Por ingestão, através da boca, quando comemos alguma coisa tóxica ou alguma coisa contaminada, através do contato com a pele, como quando encostamos em alguma planta ou substância tóxica, ou por inalação. Nesse caso, quando respiramos gases ou vapores contaminados, eles entram em nosso corpo através de nossas vias aéreas. De qualquer forma, tanto a intoxicação quanto o envenenamento podem levar a pessoa exposta a diversos efeitos como vômitos, enjoos, coceira na pele, queimadura e até a morte em poucas horas, se a vítima não for socorrida em tempo. Mas então, qual a diferença entre intoxicação e envenenamento? A intoxicação se dá quando os efeitos de uma determinada substância dentro do organismo são mais leves. já no envenenamento, os efeitos são mais agudos, ou seja, o corpo fica mais debilitado porque os efeitos são mais fortes, por isso o envenenamento muitas vezes é chamado de intoxicação aguda. Vamos ver agora as principais causas de intoxicação e envenenamento. A ingestão de alimentos estragados ou contaminados é um tipo de intoxicação muito comum, porque é causada pela ingestão de alimentos que contêm organismos prejudiciais ao nosso corpo, como bactérias, parasitas e vírus, ou seja, os chamados micróbios. Por isso, a intoxicação alimentar pode acontecer com alimentos que são deixados ao ar livre ou que ficaram armazenados por muito tempo, e até quando você não lava as mãos antes de tocar na comida. Geralmente, a intoxicação alimentar provoca diarreias e vômitos, e quando se torna aguda, é necessário o atendimento hospitalar. Detergente inseticidas, desinfetantes e afins, são produtos de uso diário em nossas casas, e embora pareçam inofensivos pelo seu uso extensivo, são uma das principais fontes de intoxicação de pessoas no Brasil. Sendo assim, produtos de limpeza precisam ser mantidos em local seguro e trancado. Também é preciso mantê-los em suas embalagens originais e nunca colocá-los em embalagens de refrigerantes ou sucos, porque alguém da sua casa um adulto, seu irmão ou um amiguinho pode achar que é um destes produtos e tomar. Algumas espécies de plantas, como a Comigo Ninguém Pode, que é esta que está aqui nessa figura podem ser perigosas, ou somente pelo contato, ou seja, só de encostar nelas, ou por não poder ser comida. A Comigo Ninguém Pode é uma dessas que não pode ser ingerida de jeito nenhum. É importante que você saiba quais as plantas do jardim não podem ser manuseadas e levadas à boca. Pergunte a um adulto essas informações para que você possa se proteger de uma intoxicação e também proteger outras pessoas. O uso inadequado de medicamentos também é uma das principais causas de intoxicação no Brasil, talvez porque a automedicação seja um hábito comum entre nós. Para evitar problemas relacionados ao uso errado de remédios, é preciso sempre ler seu rótulo ou bula verificar se ainda está na validade e não se automedicar. Remédios devem ser utilizados somente sob orientação médica e guardados em locais apropriados. O uso excessivo de bebidas alcoólicas é uma forma de intoxicação presente, principalmente entre pessoas de 15 a 50 anos. Os sintomas da intoxicação por álcool variam de pessoa para pessoa, no entanto, geralmente são compostos por dor de cabeça, náuseas, problemas de concentração, tontura, sonolência e irritabilidade. Isso tudo, no final, é conhecido popularmente como ressaca, e uma ressaca nada mais é que uma intoxicação. Todas as intoxicações e envenenamentos mais conhecidos por todos nós são aqueles ocasionados por picadas ou mordidas de animais. Desde bem pequenos, já aprendemos a ficar longe de cobras-aranhas, escorpiões, abelhas e vespas. De certo, o maior número de casos de intoxicações e envenenamentos que chegam até os hospitais são causados por animais peçonhentos, por isso, este tipo de acidente possui grande importância médica devido à sua gravidade e frequência. Sendo assim, é preciso manter os quintais e áreas externas organizadas para evitar que animais como aranhas e escorpiões utilizem materiais empilhados como esconderijo. Ao caminhar em áreas rurais ou de mata, utilize sempre botas para prevenir picadas de cobras. E ao detectar uma colmeia de abelhas ou um vespeiro, evite ficar perto. Não ataque de forma alguma qualquer animal peçonhento. Se eles se sentirem amedrontados, aí sim, podem atacar alguém. Sabe quando alguém põe fogo em alguma coisa e você fica perto daquela fumaça e em pouco tempo já não consegue respirar muito bem? Pois então, estamos falando de intoxicações causadas pela inalação de gases tóxicos, esses que estão presentes nos escapamentos dos carros e caminhões, e no gás de cozinha. A exposição por longo tempo e a grande quantidade destes gases podem até levar à morte. Após verificarmos as causas das intoxicações e envenenamentos, vamos entender o que pode interferir neste processo. Isso mesmo, existem alguns fatores relacionados ao processo de intoxicação, como o tempo de exposição, a concentração do agente químico, a toxicidade, a natureza da substância química e a susceptibilidade individual. Vamos ver melhor cada um deles agora. Quanto maior o tempo de exposição de alguém ao agente causador da intoxicação, como a fumaça ou um veneno, maior será o dano causado, e, inclusive, mais grave será a intoxicação. Por outro lado, mesmo se o tempo de exposição a uma substância tóxica for pequeno, mas a concentração dela for grande, o efeito dela no organismo da pessoa intoxicada será mais forte. A toxicidade refere-se em quão tóxico uma substância química é. Por exemplo, em intoxicação por medicamentos, uma pessoa pode ter tido uma reação branda em relação à outra, porque o medicamento ao qual ela se intoxicou é menos tóxico que o que a outra pessoa tomou. A natureza química do agente tóxico está relacionada em como ele é introduzido no organismo se por ingestão, contato ou inalação. Já a susceptibilidade individual quer dizer que algumas pessoas podem sentir os efeitos de uma intoxicação de forma mais leve ou mais forte que outras, isso vai de cada um. Viram como é fácil encontrar alguma coisa que pode causar intoxicação e envenenamento em nossas casas? e como os produtos que utilizamos diariamente podem conter substâncias que nos fazem mal, apesar de parecerem inofensivos, por isso temos sempre que manusear todos os produtos com atenção. Lavar imediatamente as mãos ou outra parte do corpo que teve contato direto com aquele produto. Não se automedicar ou medicar outra pessoa se verificar alguns sintomas típicos, como hálito com odor, sonolência, confusão mental, lesões na pele, coceira, vermelhidão, queimaduras ou bolhas, diarreia, náuseas, vômitos, dor no estômago, garganta ou na boca. Não devemos comprar produtos cujas embalagens estejam velhas, estufadas, enferrujadas ou ainda fora da validade. Devemos guardar os produtos químicos, principalmente os produtos de limpeza, em locais seguros e trancados. Fumaças devem ser evitadas, por isso o ambiente precisa estar sempre ventilado. Então, vamos seguir estas dicas e evitar acidentes químicos.